É sim, eu sou hoje, atualmente sou cozinheira da Doca da Raposa. Sempre fui cozinheira para os meus filhos, por isso sou cozinheira há 40 anos. O gosto pela, pela cozinha foi-se adquirindo ao longo do tempo, por isso aos fins de semana os meus filhos regressavam à casa dos estudos, eles podiam chegarem com uma cara assim um bocadinho mais merlita mais mas À segunda-feira, quando eles iam embora, já iam rosadinhos. Há seis anos resolvemos, então, optar por uh, abrir este restaurante, um restaurante tradicional. É o único no Douro. A nossa cozinha toda é ela uh, tradicional, ligada sempre ao nosso passado, aos nossos antepassados, que é muito importante. Uh, por isso, o bolo económico uh, é dos nossos antepassados. Uh, é um bolo uh, muito bom. Tem o um nome económico que não é porque ele tem nove ingredientes. Se lhe faltar um, já não é o mesmo bolo. Uh, hoje nós vamos mais para, o, para a palavra bolo preto é mais simples uh, que só se fazia na altura da Páscoa. Uh, por isso as casas mais ricas desta freguesia era que tinham acesso uh, ao bolo preto, o bolo económico, porque era um bolo que ficava muito caro é começar por o açúcar, que era amarelo, por o vinho, que tinha que ser um vinho velho, e por isso só eles é que tinham acesso a essas iguarias. A essas e por isso é que não, nem toda a gente tinha acesso a esse bolo. Graças a Deus que hoje em dia toda a gente tem acesso a esse bolo. Não confacionando podem comprar. Qualquer lado. Na, nossa, na nossa casa, a toca da raposa, esse bolo é feito todo o ano. Nós, aqui no Douro, para darmos a saborear esse bolo, ele tinha que fazer um favo de mel. Daí ele tinha que ser muito bem batido. Os condimentos tinham que ter sempre o seu lugar, como todos, não é? E por isso é que ele fazia o favo de mel. Ele deita-nos um aroma maravilhoso. Tem que ter um ponto certo num ponto certo, ele fica muito mais úmido. Conforme ele vai arrefecendo assim, o seu aroma eh, acentua mais no bolo, fica mais acentuado. acompanha sempre com o vinho do Porto, porque é eh, tão saboroso, tão... que o vinho do Porto tem que estar sempre presente eh, ao lado dele.